Olá! Começa agora o moído da Redação desta quarta-feira. A sessão na Câmara de João Pessoa desta quarta foi tumultuada. O motivo foi a sugestão de entrega do título de cidadão pessoense ao presidenciável Jair Bolsonaro do PSL. Vereadores de oposição chegaram a quebrar o fórum para impedir a votação da matéria. Já o deputado estadual Anísio Maia, do PT, classificou a candidatura de Fernanda Haddad à presidência da República como a vingança do povo contra os golpistas. Para o petista, Haddad representa o um voto de protesto contra aqueles que foram favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E a justiça determinou o afastamento dos dirigentes do Campinense e do Botafogo da Paraíba. Os cinco investigados foram denunciados por condutas criminosas envolvendo fraudes e manipulações de resultados. Esses foram os destaques de hoje. Mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!